Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para poder trazer um assunto bem legal para vocês, tá? Que é sobre feed do Instagram. Gente, vocês conhecem os tipos de feed que nós temos? Hã? Olha só, hoje nós temos pelo menos três tipos de feed. A gente tem o feed normal, né? Que é a galeria onde as pessoas vão colocando fotografias aleatórias ou vão colocando conteúdos aleatórios, que é o mais comum, né? Que é o que a maioria das pessoas Pessoas utilizam. A gente tem o feed organizado, que algumas pessoas já, já começaram a perceber que você ter algo alinhado faz toda a diferença ali na hora de você começar a postar o teu conteúdo. E o que, que é um feed bem alinhadinho? É, por exemplo, você vai cuidar das cores, você vai cuidar da letra que você está usando, da fonte que você está usando. Veja lá o meu feed do Instagram, por exemplo. Ele é um feed bem organizado. Ele tem a mesma paleta de cores embora eu trabalhe tanto com fotografia quanto com elementos né, com, com imagens de elementos mas ele sempre tem um fundo da mesma cor as letras são da mesma cor e é a mesma fonte sempre, então esse é um feed bem organizado a gente tem o feed mosaico, o feed mosaico é aquele feed assim que a pessoa coloca, por exemplo, uma foto e um escrito, uma foto e um escrito, que daí ele fica fica intercalado ou pode ser também cores você intercalar cores uma foto e um escrito pink uma foto e um escrito branco uma foto e um escrito amarelo isso sempre dentro da sua paleta de cores tá então esse é um formato de feed mosaico. E tem o feed infinito, que, gente, esse é lindo. Esse é um dos mais bonitos que tem. Que é aquele feed que você vai rolando a tela e parece que ele não acaba nunca... Então, é, geralmente, tem uma, digamos lá, que tem uma imagem, ela pega um pouquinho do, do post de cima e um pouquinho do post de baixo. E ele vai montando um, é como se ele fosse montando um quebra-cabeça. Só que quando você vai é, rolando a tela, você não vê onde começa nem onde termina. Isso é um feed infinito. É um dos mais bonitos, porque aí a gente consegue criar uma, uma personalidade para você. A gente consegue criar uma arte muito bonita mas ele não é o feed mais fácil de, de utilizar porque você precisa programar muito bem as suas postagens porque quando você tem um feed infinito você não consegue colocar uma postagem de cada vez é, no sentido assim, você tem lá o feed inteiro, que normalmente a arte vai ter nove, nove posts, né? E você precisa fazer esses nove posts ou pelo menos uma parte deles por quê? Porque um completa outro, então você precisa fazer vários ao mesmo tempo, por um lado é muito legal, porque você faz e você já programa, e isso vai caindo automático no seu Instagram, mas por outro lado, você precisa sentar e pensar em todos esses posts, né desses dias todos, porque como eu te falei, um complementa o outro então não tem como fazer um e dali semana que vem fazer o outro, tem que ser muito bem pensado, mas é lindo, tá é, então esses foram os formatos de, de feed que eu tinha aqui pra passar pra vocês. Se vocês ainda não conhecem o meu Instagram, vai lá dar uma olhada. Arroba Josiane Amorim Oficial. Tem bastante informação lá. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber alguma coisa sobre Instagram, sobre o próprio YouTube, sobre a sua imagem na rede social, você pode me chamar no direct lá, porque daí eu te passo algumas informações. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma ajudinha, aí você vem falar comigo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá um like nele porque me ajuda muito compartilha também com os seus amigos aí com a tua rede social porque realmente ajuda bastante e aí eu vou entender que o trabalho que eu tô fazendo aqui de te ajudar na sua rede social tá realmente fazendo a diferença aí pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!